E aí galera, quem Fala Branco e bem-vindo a mais um vídeo. Dessa vez eu vou estar ensinando a como instalar e configurar o emulador de Playstation 2, como foi pedido por várias pessoas do grupo Ilha da Macacada no Facebook, eu decidi gravar. Tanto lá e tanto na descrição também. Primeiramente você vai instalar aqui, você procura onde você quer instalar, eu vou instalar aqui na área de trabalho, PS2 vídeo instala. E fechou Vamos lá Tá, enquanto eu terminei aqui Eu vou deixar na descrição também a BIOS do programa Que é essa aqui Você copia ela Cola aqui dentro em seus documentos Substituir Vamos lá Sim Fechou Fechou Close Abre a pasta onde você instalou abro o PCSX2 Assim que você clicar ele vai abrir essa aba aqui, que é o log do programa Depois disso você vem em configurações Aí você vai em seleção de plugin e BIOS você vai em BIOS, você escolhe o Japão Plugin você não mexe E pastas você não mexe Você dá um OK Beleza, trocou a BIOS depois disso, você vai em Configuração, Vídeo, Configuração de Plugin. Depois disso, se você tem um computador, por exemplo, se você tem uma GTX, que é uma placa de vídeo off você coloca DirectX11 Hardware. Ok. Se você tiver uma placa de vídeo que não tem que não tem offboard, por exemplo, uma placa que já vem no computador, você coloca Software. Se você tiver uma placa mais fraca do que uma GTX 900, por exemplo, a minha é uma 960. Você coloca DirectX 9 Hardware. Você vai testando. Se você tem uma placa off-board, você coloca Hardware. Se você tiver uma placa on-board, você coloca Software. Você vai testando. A minha é DirectX 11 Hardware. Então eu coloco aqui. Aqui vai estar ativado. Você desativa. Coloca a resolução do seu computador. Que é meu, meu 1920x1080. Aqui você deixa tudo igual. E dá um OK. Aqui em configurações, controles, você consegue configurar o seu controle, seu joystick, por exemplo, pad 1, aqui você mexe. Eu não consegui configurar direito, porque eu tava com preguiça e agora é uma hora da manhã, tô gravando isso segunda-feira, uma hora da manhã, dia 16. E pra deixar um aviso também, o meu headset zoou, eu não estou conseguindo ouvir nada dele, Estou usando um fone de celular e estou usando o microfone do headset, eu vou mandar pra troca. E assim que chegar eu vou estar voltando a gravar. Tá, depois que você configurou isso tudo, você pega e vai aqui, seleção de ISO, você procura e acha a ISO que você quer. E ativa aqui, se você quiser achar ISO. Se você quiser achar pelo CD de Playstation 2, você coloca plugin, e você vem aqui e executa. Como eu não estou com ISO, eu coloquei um CD de PS2 que eu tenho aqui guardado, eu ativo o plugin, eu vou em sistema rodar DVD completo. Vamos ver. Eu coloquei o God of War 2. Vamos ver se ele vai abrir. Bom, até aqui foi. Funcionou. New game. O meu X não está funcionando. É o que? É, eu não configurei o botão. Mas é isso aí. O emulador funcionou. Precisa XG não está travando. Pra você fechar, só você dá um esc. Bom. Se funcionou aí, e o vídeo te ajudou, curta, compartilhe, favorite, se inscreva no canal. Caso não tenha funcionado, comente aí embaixo, que eu vou estar tá te ajudando, de qualquer maneira aí que você precisar. Aqui, em configuração de emulação, você não mexe nada. Aqui, eu aumentei. Aqui, ó, ele vem assim. Ele vem assim. Aqui, ele força um pouco mais o seu computador. Só que eu peguei e aumentei aqui, ó. Pra ver se meu computador aguenta. Se meu computador aguenta, eu deixo aqui. Se não aguentar, eu deixo lá atrás. Mas você. Se não funcionar, você vem em pré-definição, ó. Ele já volta. O meu eu deixei aqui. Aplicar. Ok. Ok. E vai rodar lá de novo. Mas como eu não coloquei o botão, não vai funcionar do jeito que eu quero, né? Ele já abriu o of war sem rodar o. Negócio do Playstation 2 lá. Mas se funcionou aí, faça o que eu te falei, curta, compartilhe, favorita se inscreva no canal. Caso não funcionou, comente aí embaixo que eu vou estar tá te ajudando e a gente resolve esse probleminha aí, beleza? Então isso foi o vídeo de hoje, falou e até a próxima.